vamos uh, iniciar essa tarde reunidas aqui. Eu gostaria de cumprimentar a todas, que eu conheço e não conheço, as novas que estou vendo aqui e dizer que todas estamos aqui reunidas em prol de derrubar muralhas, derrubar paredes, com o objetivo de mudarmos, sermos transformadas. Nós estamos nos reunindo a cada 15 dias, estamos meditando sobre um livro e hoje o título é A Parede do Merecimento Arrogante. Eu confesso que quando eu li o título, eu fiquei com várias perguntas e questionamentos dentro de mim. Tipo, como é que eu vou começar a meditar sobre isso? Meio complexo. Pensei em, em ligar para André e pedir outro título. Aí depois esqueci. Aí depois passou um tempo e disse, ah, agora não posso mais mudar. Tem que ser esse mesmo mas tenho orado e pedido para Deus abrir os nossos olhos e eu creio que ele quis abrir especialmente o meu olho por conta desse assunto, que é algo ainda que vive dentro de mim e que precisa ser destruído. Eu queria abrir a palavra em Salmo 34... Salmos 34 Quem tem a Bíblia verde grande, quiser dizer a página para ajudar 766 página Amém, eu vou ler alguns versículos, as irmãs podem me acompanhar Bendirei o Senhor em todo o tempo O seu louvor estará sempre nos meus lábios Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhes exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém? Os salmos são para mim sempre uma leitura que traz paz que é onde eu busco diminuir um pouco uh, aquela tribulação que está passando, ou a minha mente que está agitada, meu coração que está palpitando por causa de algum assunto que não se resolve. E eu busco nos salmos, e nós devemos buscar nos salmos, por experiência, por vivência, para buscar essa cura imediata. É como se passasse um remedinho ali naquela hora. E Passa. É um remédio que mesmo faz efeito na hora. E a gente respira de novo, volta a olhar para frente e segue adiante. Hum, esse livro que fala sobre as paredes emocionais é um livro muito profundo, é um livro de descobertas, coisas que eu nem imaginava, eu encontrei ali. E hoje o assunto que que veio para nós meditarmos e buscarmos fala sobre algo que todas nós, talvez algumas não, mas eu imagino que todas nós, querendo reconhecer ou não, em algum momento da nossa vida tivemos essa parede erguida. Ou ela continua lá num cantinho, ou ela já foi explodida e já não existe mais. Mas se por acaso alguma de vocês tem essa parede... E ela está lá, não tenha medo de olhar para ela, orar e clamar a Jesus, ao Espírito Santo que está dentro de nós, para derrubar essa parede, enfrentando ela. Uma vez um, um médico psiquiatra me disse algo que, que ficou para sempre assim em mim. Disse assim para mim, uh, enquanto nós não olharmos para a doença que está dentro de nós, e reconhecermos que ela existe, nós não vamos enfrentá-la e muito menos curá-la. Então, o primeiro passo é reconhecer que eu estou doente. E não é fazer um drama em cima da doença, é reconhecer que nós somos humanas e temos essa coisinha chamada pecado dentro de cada um de nós. Todos nós fomos feitos iguais, o mesmo, mesmo modelo, mesma fórmula. Muda, muda a alma, a personalidade de cada uma, mas a matéria-prima é a mesma e dentro de cada uma de nós tem essa semente que se chama pecado. Então todas nós estamos sim doentes, mas essa informação é para o bem e não para o mal. Então não é para se aprofundar numa tristeza, num sofrimento, ah, agora estou doente, será que realmente eu vou me curar? Não, o Senhor Jesus disse que Ele sempre cura. E ele está aqui, ele está dentro de nós, para abrir a porta, quando não tiver luz, ele liga a luz, ele traz a novidade, às vezes a novidade é dura, às vezes a novidade, assim, é meio grotesca, a gente descobre algumas coisas, mas ela é uma bênção, porque depois passa. O sofrimento, a tristeza, a dor, ela não veio para ficar, ela veio para ser passada. Como o povo no deserto, ele foi para o deserto, sabia que ia ter que passar pelo deserto, mas não era para ficar no deserto permanentemente, e sim passar por ele. Depois, no final, da tchau. Né? partir para uma próxima. Então, eu convido vocês, a nós juntas, aqui nessa tarde, enfrentarmos a descoberta dessa parede que se chama Parede do Merecimento Arrogante. Eu queria começar com vocês falando que essas barreiras que a gente tem dentro, que a gente mesmo cria, a gente mesmo que levanta, sem saber que está levantando muros, paredes, barreiras, elas servem para nos defender. Ou seja, eu levanto uma paredezinha para que, na próxima vez, eu não sofra tanto. Então, eu passo a ter uma ideia sobre aquilo, que não é necessariamente uma ideia real, mas eu formulo aquela ideia e passo a ter ela como uma verdade, e muitas vezes ela não é uma verdade, ela é uma mentira ou um engano, e eu acredito. Né? Porque nós sabemos que a Bíblia fala que o pai do engano é Satanás. Ele veio para mentir, ele veio para roubar, veio para matar, mas principalmente para nos enganar por meio da mentira, e mentiras que nós mesmo acreditamos. Verdades, muitas vezes são mais difíceis de serem... É, como verdade do que uma mentira. Por quê? Porque o um mundo que é governado por esse satanás, ele já levantou um padrão de verdades, que não necessariamente são verdades, são mentiras, são enganos. São formas de ver erradas. E que Deus quer enfrentar, quer iluminar e trazer a Verdade para você não viver mais na mentira, para eu e você não vivermos mais numa mentira, num engano. Né? Coisas que nos foram ensinadas quando nós éramos pequenos, depois na adolescência, na fase adulta inicial, na fase adulta no meio, enfim. E nós acreditamos. Por quê? Porque, muitas vezes, nós não temos a informação verdadeira. Nós não estamos ainda meditando nesse livro maravilhoso, e o Espírito Santo ainda não teve a oportunidade de conversar comigo e contigo sobre aquele ponto. E aí eu vou vivendo com aquelas mentiras sendo acumuladas, né? aqueles lixos emocionais que vão também sendo acumulados, e eu viro uma bomba relógio. Né? Qualquer um que me toca ou me olha diferente ou fala de uma forma diferente comigo, eu posso explodir. E aí as consequências nós sabemos que são muitas. Às vezes eu me arrependo, às vezes eu não me arrependo. Às vezes eu na minha mente digo, ah, mas a fulana merecia escutar aquilo. O fulano merecia escutar aquilo, passar por aquilo. Então eu vou vivendo a minha vida conforme eu acho que está certo, ou conforme o mundo vai me ensinando e o padrão do mundo vai indo. Quando o Espírito Santo chega na nossa vida, quando eu convido Jesus a entrar dentro do meu coração e dou liberdade para ele, digo, ó, oh, agora... Muitas vezes eu dou uma liberdade que eu nem sei que é tão grande, mas Deus sabe até onde Ele pode caminhar dentro de mim e vou começando a experimentar e experienciar mudanças na minha vida. Daqui a pouco eu começo a pensar diferente, a analisar diferente e esse é o resultado do Espírito Santo na nossa vida. Ele vai agindo aos poucos, silenciosamente. E quando eu menos me dou conta, eu estou diferente. Claro que muitas questões da nossa vida demoram um tempo maior para mudar. Muitos, muitas fórmulas que eu tenho na minha cabeça, muitos padrões que eu estipulei demoram para serem transformados. Demoram para serem transformados. Porque tem áreas da nossa vida que são mais difíceis, são mais profundas. Né? Cantos do no nosso coração que, que a luz não chega tão fácil. Eu não deixo chegar. Eu não quero enfrentar, Eu vou deixando para trás, assim, né? Aqueles assuntos que são mais difíceis de serem enfrentados. E vou deixando Deus operar aqueles que são mais fáceis. A tal da limpeza grossa e a limpeza fina. A grossa é mais fácil, mas a fina é que dói mais. Então, falando sobre um pouco esse assunto, um, o livro fala que... Essa barreira, esse, essa parede que eu levanto na minha mente, ela tem como base o um entendimento que eu mereço certas coisas. Seja porque eu fiz certo, e aí aos poucos eu vou merecendo, ou seja porque eu posso ser comparada com uma mente adolescente. Né? Alguém tem adolescente dentro de casa? No caso, só... Né? os adolescentes acham que merecem tudo. Eu já fui adolescente também pensei assim, mais adolescente na fase aguda. Um dia a gente desperta na adolescência e começa a se achar. Eu já estou grande, eu já estou toda prontinha, eu já estou terminando a escola, eu já sei muita coisa, começo a ver meus pais. Meio, é, mais ou menos, antes eles eram meus heróis, mas na adolescência eles passam a não ser mais meus heróis, qual talvez até inimigos. E aí eu sou uma adolescente com várias ideias e posso ganhar o mundo a qualquer instante, porque eu tenho muita coragem e ousadia. E, como adolescente, acho que mereço várias coisas. Sou inconstante, né? os adolescentes são inconstantes, significa que hoje... Tenho certeza de uma coisa. Daqui a uma semana, nunca mais quero saber daquilo. Não tenho mais certeza daquilo. Hoje, gosto de uma pessoa, de uma amiga. Semana que vem, já tapas e beijos. né? Já me peguei com a amiga. Então, essa é a mentalidade uh, adolescente que, muitas vezes, nós trazendo para a realidade hoje, como adultas, trazemos adiante... E achamos que somos merecedoras de algo. Seja porque, né, ai, ah, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo. Olha, eu sou uma pessoa do bem, então eu mereço. E, ao mesmo tempo, junto com o merecimento, eu me torno arrogante. né? Eu, pro, eu promovi menos erros na minha vida, então, eu sou melhor que o fulano. Eu me sinto superior, eu conheço muitas coisas, eu me formei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, viajei para lá e para lá. Sou melhor que o ciclano beltrano. Junto o merecimento com a arrogância, um coquetel daqueles terríveis, amargos. Essa barreira, essa parede, tem como fim um isolamento. Ou seja, as pessoas passam a não gostar mais de conviver comigo eu me torno uma ilha, estou né? sozinha, mas continuo confiante que mereço e que sei muito mais que os outros. E é nesse sentido que eu tenho certas atitudes, eu justifico os meus erros porque eu me acho merecedora e eu me acho muito conhecedora, eu não estou errando, eu não sou culpada, eu estou certa. Eu deixei uma folhinha para cada uma de vocês, que tem algumas perguntas que vocês, durante a administração, podem ficar olhando ou a gente pode olhar juntas. Eu fiquei sem nenhuma folhinha. Eu acho que tem mais ali. Quem não tem, a gente já vai passar. E nessa folhinha diz assim que essa folhinha é uma autoavaliação. E ela faz as perguntas que eu gostaria que vocês pudessem fazer em silêncio com vocês mesmas. E se essas perguntas fazem sentido ou não, vocês podem ficar para vocês mesmas, né? essa resposta. Mas se isso faz sentido, se alguma vez você já fez essas perguntas para você mesmo, ou já deu respostas desse jeito, é sinal de que pode ser que essa parede está dentro de você. Então, a meditação hoje de tarde é para avaliar, avaliar que ela existe, que as atitudes decorrentes dessa parede atrapalham a nossa vida social, familiar, muitas vezes profissional, e depois dessa avaliação, nós vermos como nós vamos buscar para que essa parede seja derrubada por Jesus. É. A gente sabe, na, na palavra tem vários exemplos de como Deus solucionava no Antigo Testamento e como Jesus soluciona hoje. Então, antes a gente estava cantando sobre muralhas, né, muitas guerras Muitos, muitos problemas que iam surgindo no povo de Deus... Deus não usava instrumentos naturais para solucionar. Muitas vezes a solução caía do céu, literalmente. Um dos exemplos... O povo, quando teve que ficar um período no deserto, não tinha comida no deserto. De onde veio a solução? Ah, montar uma lavoura excepcional com tecnologia, com irrigação. Não, não existia nada disso naquela época. Deus desceu do céu um alimento sobrenatural. Essa é uma das formas que Deus trabalha com soluções. Não necessariamente Ele vai trabalhar com uma solução natural. É, não vai ter um, um remédio que eu vou tomar que vai derrubar essa parede natural. Não vai ter um livro, um manual, como é que eu faço para Deus para eu receber essa parede derrotada diante de mim. A ação de Deus é muitas vezes sobrenatural. O Espírito Santo ele não não age como nós agimos. Então nós vamos precisar crer e fazer a nossa parte. Amém? Essa folhinha fala de algumas frases que dizem assim, ó. Tenho necessidades reais de que não estão sendo satisfeitas. Eu mereço isso. Passo por uma crise e isso vai aliviá-la. Qualquer um na minha situação faria o mesmo. Quantas vezes eu falei essa frase? Não sou plenamente responsável por minhas ações porque sou viciado ou porque tenho esse problema. Muitas dessas frases são reflexo de justificativas, porque eu sempre quero que a culpa não seja minha. Eu não sou a culpada. Na verdade, eu só fiz isso porque o outro falou uma coisa que depois ficou lá dentro, palpitando ante de mim, ele que me ofendeu primeiro, e daí aquilo ficou ruminando ante mim, e aí aconteceu isso. A culpa é do fulano, não é minha. O fulano ou a fulana me tratam desse jeito, então vou lá e faço como eu acho que tem que ser feito. Ou seja, eu sempre quero recuar, eu quero sempre fugir de enfrentar e de ser e de confessar e reconhecer que a culpa também é minha. A gente não pode dizer assim, eu posso aqui estar cometendo um erro, mas sempre pode haver que outras pessoas estejam envolvidas e que elas também tenham culpa. Mas nós estamos aqui hoje reunidas, como adultas, para reconhecer e ver o que que eu tenho com isso. Porque Deus está tratando individualmente com cada uma de vocês. né? Não vim aqui para falar para a minha mãe como é que ela vai fazer. Ou falar para uma amiga minha que está precisando muito. Ah, eu vou poder falar um monte de coisa para ela, que ela está precisando escutar isso. Vamos precisar ser maduras suficientes para reconhecer que muitas dessas frases, muitos, muitas dessas respostas, fomos nós mesmos, em algum momento, que dizemos. Então, elas realmente são reais. Então, quando eu entendo que eu começo a formular dentro de mim justificativas e que eu começo a me dar conta disso, eu preciso saber, em primeiro lugar, que o merecimento, vamos tratar diferente, merecimento e arrogância. O merecimento não justifica absolutamente nada das minhas ações. Vamos começar por Jesus Cristo. Eu não mereci que Jesus tenha morrido por mim. Se nós meditarmos sobre isso, Jesus nasceu, fez a obra na terra e morreu por todas nós, que nem existíamos ainda, nem sequer, longe de existir, né, dois mil anos atrás. Ele não nos conhecia, ele não sabia como eram as minhas características, como era o meu caráter, o que, que eu ia fazer. Ele simplesmente tomou a decisão de morrer por mim, para eu ser salva, anos mais tarde. E não porque eu fiz alguma coisa. Até porque eu nem tinha nascido ainda. É? Então, merecimento por merecimento não justifica nada que eu vou tomar uma atitude ou que eu vou fazer na minha vida. Isso é um conceito até que nos foi ensinado na nossa infância. Não vamos deixar de também levar em consideração que, óbvio, né? que quando eu estudo, quando eu me dedico, eu mereço ter um diploma. Por quê? É mérito de um esforço que eu fiz para alcançar um objetivo. Se no final de uma faculdade que eu tirei notas boas, que eu, que eu tive lá durante cinco anos, eu não receber um diploma, sim, vai ser injusto. Né? Vamos usar o bom senso. Mas o que eu quero trazer aqui é que muitos dos problemas da nossa vida são gerados por causa desse conceito que eu coloquei na minha cabeça. Então, por exemplo, o livro traz um exemplo de uma pessoa que ela casa a segundo casamento dela e quando ela vai ter um relacionamento íntimo, sexual, ela se frustra. Então, na cabeça dela, ela tem certeza que ela merece ser feliz, principalmente na intimidade dela sexual. Segundo esse entendimento dela, ela se justifica para, então, adulterar. E ela não se sente culpada em adulterar. Por quê? Porque ela merece ser feliz. Se o marido dela não está dando, não está completando ela nesse, nesse quesito, ela acha que, então, ela pode buscar em qualquer outro lugar para ser completada, né? para ser realizada. E ela não se sente culpada disso. No fundo, ela ainda acha que o marido é culpado né? de não fazer o trabalho dele. Então, o que, que a gente pensa sobre isso? Tem uma palavra... Na Bíblia que eu queria que vocês abrissem, que está lá em Timóteo. Primeira Timóteo. Quem tiver a página. Primeira Timóteo 4, 2. A é verdade, vamos ler do 1. Do 1 ao 5, quem gostaria de ler? Puxar horas, a, a leitura? A Tini, Tini pode ler. primeira Timóteo 4, do 1 ao 5. Amém. O versículo 2 fala assim, ó. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizado a própria consciência. A cauterização é um processo que a gente muitas vezes já escutou falar, né? A gente cauteriza um tecido do nosso corpo, uma veia, uma artéria, para estancar um sangramento. Ou porque um tecido ali já está morto. Dentro da nossa mente, muitas vezes, nós usamos esse artifício sem nos dar conta, nós cauterizamos a culpa. Então, assim, ó, eu não me sinto mais cauterizado. eu justifico aquela minha atitude e eu não me sinto mais, eu não sinto mais dor naquilo. Então, eu vou cometer aquele mesmo erro porque eu não sinto dor mais naquela área da minha vida. E eu acabo repetindo aquele erro várias vezes, fazendo outras pessoas sofrerem, porque eu não me sinto culpada. Eu não tenho mais o convencimento de que eu não posso fazer isso, porque ali eu passei uma espécie de ferro quente, que não faz mais eu sentir, porque o tecido ali não, faz, não tem mais sensibilidade. Então, a partir do momento em que em algumas áreas da nossa vida a gente está com a mente cauterizada ali e a gente não se sente mais mal, por exemplo, mentir, por exemplo, julgar, não me sinto mal. A palavra nos traz essa informação porque a gente precisa estar atento a isso e se a gente verifica que a gente não está mais sentindo o toque do constrangimento, aquela agulhinha que o Espírito Santo faz, a gente doer um pouquinho depois que a gente comete um erro, é porque tem uma coisa de errado. É uma espécie de alarme. Se eu não sinto mais isso, eu, eu preciso me dar conta de que eu não sinto mais isso. E só o Espírito Santo pode reverter essa situação. Para mudar aquele entendimento dentro do meu, da minha mente e do meu coração. A culpa é o primeiro sentido, Primeiro sentimento que faz com que depois eu possa confessar e eu possa me arrepender. E aí muitas culpas vão gerando na gente assim um pouco de desconforto. Até que chega um momento, não, mas eu não quero mais sentir essa culpa, então por que, que eu não paro de fazer isso? Aí eu tenho que pedir ajuda para o Espírito Santo, porque eu percebo que eu não consigo parar de fazer aquilo. O vício é uma delas. É, o vício é algo que eu não controlo, que eu não domino. A pessoa que, que, que tem vício numa área, ela se sente muito mal, mas ela não consegue mais dominar aquilo. aquilo. O vício é simplesmente algo que eu não domino. Pode ser na área das drogas, pode ser na área da mentira, pode ser na área da, do álcool, na área do gasto. Né? Muitas vezes a gente acha que é só drogas e álcool, mas quantas vezes a gente justificou comprar alguma coisa me dar um presente, porque afinal de contas eu mereço, porque eu sofri muito. Aí eu vou lá me, me dar um presente, aquilo vai me consolar. É, consola talvez por um período, mas dois dias depois o sofrimento volta a doer. Aí não consegui, talvez eu vou lá e compro outra coisa. É, fica uma coisa assim meio repetitiva. E Deus quer nos dar um, um, uma novidade, uma novidade de vida. No nosso grupo, na igreja, nós vamos ter acesso a uma novidade maravilhosa. Que para Deus não há impossíveis. Então, se nesse momento eu começo a internalizar as informações que eu estou escutando e começo a me dar conta que eu preciso, realmente que nessas áreas eu preciso de ajuda, eu vou chegar na presença de Deus. Eu vou fazer um restart na minha vida. A partir de amanhã, eu vou começar a caminhar diferente com Deus. Talvez aqui quase todas já tenham ido na igreja desde pequenininha. É, a minha mãe me levava, a minha avó me levava. Depois, na adolescência, eu deixei Deus né, afastado da minha vida. Depois, na vida adulta inicial, não sabia muito bem como procurar Ele. Até que chegou um momento em que, como a palavra diz, Ele me buscou. Ele me resgatou. E, a partir desse momento, eu cheguei aqui, aqui nessa casa. No início, a gente acha um pouco difícil, um pouco diferente, tal, mas, daqui a pouco, com perseverança, a gente vê que parece que botaram luz na minha casa. Parece que ligaram um refletor. Tô vendo as coisas agora, como eles enxergam também. Essa... Esse é o sintoma de que Jesus está operando pelo Espírito Santo dentro de nós. E se eu escuto as informações que eu venho aqui e realmente quero levar elas para algum proveito na minha vida, eu preciso tomar uma decisão. E essa decisão pode ser hoje, pode ser amanhã, não deixe para a semana que vem. Faça logo. Coloque a sua vida em dia. E eu falo isso para mim também. Porque Jesus tem pressa. Pressem ajustar as nossas, os nossos móveis aqui. Né? Antes a irmã estava louvando. assim, e Deus quer mudar de lugar os móveis do nosso coração. E Ele tem pressa. Né? E esse novo então, entendimento que eu começo a ter, eu posso, a partir de amanhã ou a partir de hoje da noite, chegar, fechar a porta do meu quarto e ter uma conversa. Conversa mais íntima com Deus. Diz assim, ah, Deus agora eu quero quero viver isso que Tu está dizendo. E aí eu começo uma novidade de vida com Deus a partir de amanhã. Eu não vou pegar primeiro o meu celular quando eu acordar. Eu vou buscar o meu, talvez a minha xícara de café, vou buscar meu chimarrão. Tá, vamos começar do zero. Vamos ver o que eu tenho que ajustar aqui. Se precisar, pega um caderninho, começa a ler um salmo, começa a ler o Novo Testamento. E traz essa novidade de verdade para dentro da tua casa. Eu tenho escutado algumas pregações que falam muito sobre João e sobre o que João quis falar no, no evangelho dele, que é a experiência real que ele teve com Jesus. Ele viu e ele escutou e ele vivenciou coisas que nós não vimos, mas nós podemos escutar. Ele quer transmitir pelo evangelho dele os sinais, aquilo que Jesus fez, porque de fato nós vamos nos converter se nós meditarmos nos sinais que Jesus fez, coisas que nenhum homem pode fazer. Toda a caminhada de Jesus na terra teve um significado muito forte para nós hoje, dois mil anos depois, ele veio para nós, ele veio para mim, para ti que estamos sentados aqui, em 2019. E ele agiu lá em 2000. Ele falou para nós. E fala para mim, para ti hoje. Porque ele está vivo aqui dentro. A gente acabou de celebrar a Páscoa. Todos nós aqui fizemos um almoço de Páscoa em casa. Foi legal. É bom. Falar para as crianças. Mas e o verdadeiro sentido disso? Jesus está vivo. Como um amigo meu fala... Jesus está vivo e passa muito bem dentro de nós. Se você está aqui, veio aqui por um, um convite ou já tem vindo, Deus está te chamando para uma vida mais real com Ele. E essa vida é, é, é, não faz sentido eu não vivenciá-la de verdade. E Ele quer transformar o meu coração e o de vocês todas para que quando a gente sair lá para fora, e mesmo dentro de casa, e mesmo para o meu prazer interno, eu viver de uma forma muito melhor. Tem muitas coisas que precisam ser transformadas dentro de nós. Muitas muralhas, muitas paredes que precisam ser derrubadas. Paredes que a minha avó, que a minha mãe, que as minhas tias, que as pessoas que foram responsáveis por, por me ajudar a me criar, Talvez elas ergueram sem saber que estavam erguendo. Então eu preciso perdoar elas. Mas também, ao mesmo tempo, eu preciso dar espaço para Deus vir agora e explodir essas paredes. Por quê? Porque uma parede impede que eu enxergue do outro lado Enxergue o que está que passando de verdade do outro lado. Enquanto eu tiver uma parede na minha frente, eu não consigo saber o que está se passando do outro lado. E muitas vezes, por medo, receio de sofrer, eu não quero fazer a volta e olhar para o outro lado. Porque eu tenho medo de, de sofrer de novo, de passar de novo por aquilo que me provocou dor. E ao mesmo tempo, como esse livro fala, livro fala, essa parede do merecimento arrogante provoca, por meio da minha pessoa, sofrimento nos outros. Então eu levo isso adiante. O meu ódio, a minha amargura, aquela vontade de ferir o outro, uma espécie de vingança. Quem não fez isso ou não faz isso? É? Muitas vezes a gente está fazendo isso com o nosso esposo, com os nossos filhos, com os nossos pais, ou no nosso meio profissional. E lá nos bastidores, todo mundo murmurando ali, falando mal de mim. É? Mas eu, eu vou na igreja. Mas eu, eu vou no culto, eu vou no encontro. Mas, ao mesmo tempo, as minhas atitudes, os meus comportamentos não mudam. O melhor e maior evangelho que eu posso levar para a Terra é a minha própria pessoa transformada. Eu posso ficar muda, silenciosa, mas isso transforma os outros. Amém. Sem obter. Né? Muitas vezes, porque se nós soubermos, muitas vezes, nós não temos suporte interno para não roubar a glória de Deus ainda. Mas que isso é real e Deus quer fazer, e eu já tenho visto Deus fazendo. É muito, muito real. Deus derrubando galhas por conversa. Eu sento e converso. Uma conversa não vai ser boa, mas talvez a segunda vai ser melhor. Se eu coloquei em oração, se eu busquei dar autoridade para Jesus durante aquela conversa, pode não ter sido boa aquela, mas a próxima dá mais uma chance. Dá mais uma terceira, quarta, quinta chance. Porque nesse meio tempo, algumas coisas que você nem imagina que possam acontecer, vão acontecer. Portas se abrem. Informações chegam à tua casa que tu não sabia. E aí tu fez aquela, toda aquele, aquela tempestade sem saber que tinha uma outra coisa. Então Deus quer nos transformar, quer derrubar essa barreira. E Deus quer nos tornar uma pessoa ao contrário, sem essa parede e humilde, tendo consciência que não, exi não existiu merecimento para o maior bem da minha vida, que foi a salvação eterna. Que isso possa ser o meu exemplo de quando eu estiver passando por um... Quando eu me dar conta que eu estou sendo arrogante ou que eu estou fazendo alguma coisa porque eu acho que eu mereço, eu me dou conta de Jesus, Jesus não faria isso. Jesus, não, ele não é, não é assim. Doeu, foi amargo, mas eu reconheci e agora eu vou fazer diferente. Paciência. Né? O livro fala que, que as pessoas que têm as, muito essas, essas paredes são muito fortes, elas se tornam amargas, poucas pessoas querem conviver com elas. Elas não são convidadas para quase nada. E essas pessoas têm dificuldade, elas, elas demoram para se dar conta. Mas quando o Espírito Santo entra e a pessoa se dá conta, e eu conta, basta orações e um novo começo para tudo isso acabar. E eu preciso acreditar nisso. Ali no Evangelho de João, o testemunho de João mostra o quão Real é quando Jesus entra e faz por mim. E ele faz, eu preciso crer e eu preciso deixar ele fazer. Porque senão ele nunca vai fazer, eu nunca vou ver ele fazer. Se eu fizer, ele não vai fazer. Então eu tenho que deixar Jesus fazer, eu tenho que esperar em Jesus. Eu esperar um milagre. Quantas de nós quer um milagre na sua vida? Né? Jesus pode fazer. Isso não é coisa de filme. Não é coisa que, acontece só, que aconteceu só lá em Jerusalém, só lá em Israel. Tem milagre acontecendo diariamente na minha vida, na tua, que você nem, nem sabe. Mas aqueles milagres pelos quais eu estou orando, eles precisam do tempo de Deus. Não sei se Deus vai fazer, se aquilo é bom para ti e se realmente aquilo vai ser edificante para ti. Porque pode ser que não seja. O livro conta uma historinha rapidinho de duas, duas pessoas que que te fragaram num navio e, for, e foram parar numa ilha deserta. Né? Cada um foi para um canto e eles decidiram que eles iam orar. Cada um ia orar porque ali só é um milagre para eles serem resgatados. Eles não tinham comida, eles não tinham onde dormir, não tinham não tinham nada, não tinha celular, não tinha nada. E aí um ia orando, o outro ia orando. Aí um orou por comida e Deus deu. Um orou por uma cabana e Deus deu. Um orou por roupas e Deus, sei lá, ia derrubando do céu. E até que sempre a mesma pessoa ia recebendo. E o outro lado, do outro lado da ilha, não recebia nada. Até que um dia chegou o um navio, naquele mesmo que recebeu todas aquelas coisas. Né? A pessoa olhou, olhou para a ilha, olhou para o navio... Embarcou no navio e foi. No meio da volta, Deus pergunta para ele, vem cá, tu esqueceu do teu amigo que estava do outro lado da ilha? Tu não vai buscar ele? E a resposta desse passageiro era, ué, mas eu orei por tudo isso e tu me deu Deus. Se ele estava orando lá e tu não deu, é porque tu não quis dar para ele, que ele não merece aquilo. E aí Deus diz assim para ele, ah é? E se eu te disser que eu só respondi as orações dele, porque ele orava por ti? Pai, ah, vou me dar um troço dentro de mim quando eu li essa historinha. Esse é o rendimento que Deus quer gerar dentro da gente. Se eu acho que uma, uma pessoa não está sendo abençoada, porque ela não merece ser abençoada... Eu estou muito longe do evangelho, da novidade de Deus. Primeiro Deus me amou, sem eu merecer nada. Senão não estaria aqui. Esse evangelho falso de que eu preciso fazer coisas para então Deus me abençoar, se chama religião morta. É a distorção da palavra que vem há muito, muito tempo antes de Jesus, já lá com os fariseus. Eu preciso sim buscar por amor obedecer a Deus, mas não porque eu quero algo. Primeiro Deus amou eu, André, todas nós. Trouxe o filho dele, morreu nós. Celebramos há pouco tempo aí que ele voltou a viver um milagre, que só ele voltou a viver e acendeu aos céus. Porque esses dias ainda uma pessoa me disse assim, ah, mas Lázaro também ressuscitou. Não foi só Jesus. Sim, Lázaro ressuscitou, mas morreu depois. Tu não leu a história? Jesus ressuscitou e acendeu aos céus e vive dentro de mim e de ti, porque ele enviou um Consolador. Algo que talvez a minha mente e a tua não consigo ainda ter plena, pleno entendimento do que seja que talvez possa ser isso. E além disso, Deus botou ele como rei. Então ele nos amou, mandou Jesus, entregou Jesus. E eu querendo achar que eu tenho que fazer alguma coisa para merecer alguma coisa, que eu consigo, tipo assim... Eu consigo agradar a Deus de tal forma que Ele então pode me dar uma viagem semana que vem, se eu fizer tal coisa. Parece coisa de criança, né? Mas no fundo, no fundo, bem no fundo, é assim que a gente pensa. Porque uma semente religiosa foi plantada no nosso coração. Muitos, muitos anos. Eu preciso mudar isso, eu preciso de um entendimento. E isso não justifica eu continuar pecando. Isso só traz à luz de que, por amor, eu vou, eu vou querer obedecer a Deus, porque me faz bem. Me faz bem não mentir, me faz bem não julgar, me faz bem não mal do outro, me faz bem não ser egoísta, me faz bem não discutir, gritar, guerra dentro de casa, divisão, briga com cunhada, com cunhado, briga com sogra... Coisa que cansa, dói e muitas vezes é difícil de consertar depois, né? Porque tem que mover orgulho, tirar orgulho, vergonha, muitas vezes a culpa é tão grande que eu não consigo nem carregar mais aquilo, doença. Então eu obedeço porque é bom para mim, me faz bem, traz coisas boas, gera fruto e eu consigo ver minha vida transformar e as pessoas querer ter convivência comigo. Esses dias a minha filha pequena chegou em casa e disse assim, ai mãe, tem uma coleguinha nova uh, na escola, ela não me deixa sentar do lado dela, mãe. Ela quer muito que todos gostem dela, né? É óbvio que a gente também, todos gostem da gente. Mas quando a luz de Deus começa a entrar dentro da gente, limpando, limpar a gente, a gente começa a ficar mais atra atratível, né? A gente tira, vai saindo um semblante, né? Eu tinha, eu me lembro, eu tinha um semblante muito braba. Fulano já não faz parte da minha vida. Ciclano não merece minha convivência. E Deus vai amaciando. Não sei qual é o conforto que ele passa dentro da gente, mas ele amacia. E quando menos vê, já acho engraçado. Fulano falou isso de mim, ai, agora eu vou ter que orar mais por ela. Amém. Eu devo ter feito alguma coisa errada mesmo. Mas o que eu quero dizer é que tem muitas coisas que precisam ser trocadas mesmo de lugar ou tiradas de dentro da gente. E só por meio da palavra, da oração, das ministrações e de uma convivência real. Não basta sair daqui e não falar com Deus. Já fiz isso várias vezes e não deu certo. A intimidade com Deus, ela precisa ser diária... Eu preciso acordar, assim, agora às vezes, né? não vou dizer todos os dias, mas é quase automático eu orar de manhã. Mas muitos anos, já estando na igreja, eu não levantava e orava. Agora parece que tem um, graças a Deus, Deus derramou alguma coisa, já acorda. Amém, Senhor, glória a Deus por mais um dia de vida. <risos> Acordei. Mas até pouco tempo atrás, não vou mentir, tinha era oscilante. Já acordava pensando no que eu precisava fazer às oito da manhã. Então, daí não dava tempo, daí já ia orando dentro do carro. e né? A minha vida não precisa ser uma religiosidade. Não trate essa informação como uma realidade. Precisa ser algo que me dê prazer falar com Deus. E precisa ser de dentro para fora. né? Eu vejo muito com as minhas filhas. Eu falo assim, já orou? Ai mãe, tu Tu de novo. Já orou agora, antes de dormir? Ai, eu estou estudando, agora. Então, de fora para dentro, pode ser só uma instrução, mas não cola. É óbvio que o meu papel como mãe é instruir elas. Mas exigir delas não é meu papel. Porque conviv... eu tenho que ensinar elas a ter uma convivência de um Deus. Tem que fazer bem para elas lembrar que tem que orar, que tem que... Buscar, que tem que louvar, que tem que perdoar. Ih, tanta coisa boa. E ao mesmo tempo hoje pode ser uma novidade a gente estar tá sentado aqui. E com o tempo passa a ser um prazer. Amém? Eu tinha escrito algumas coisas, né? Porque todo mundo que vem falar aqui na frente tem que ter uma colinha. E, são, e é, o assunto é tão profundo, é, é, é tão extenso, que eu sugiro que vocês, uh, se eu puder dar um conselho, chegar em casa, ou no, mesmo no carro, e orar para o Senhor, falar tudo mais que Ele quer falar. É porque o Espírito Santo é que fala dentro de nós. A gente inicia o assunto, mas a hora que completa todo o falar dEle. É, a gente não pode chegar aqui achando que vai falar tudo o que quer. Tudo que eu tinha planejado. Né? Uh, gostaria que as irmãs pudessem agora a gente levantar. Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus amado, nós queremos agradecer a tua vida abundante dentro de nós. Por não merecermos, mas mesmo pelo teu amor, pela tua misericórdia, tu nos dá de graça, Senhor. E que a tua graça é uma bênção na nossa vida. Queremos agradecer pela misericórdia diária que tu tens sobre as nossas vidas. Queremos reconhecer que somos falhas, que nossas palavras muitas vezes são besteiras, que falamos de coisas que não entendemos, que somos soberbos, somos altivos, que somos que achamos erroneamente que merecemos, que podemos justificar nossos erros culpando outras pessoas. Queremos te pedir um perdão agora nesse momento e te agradecer por essa luz que tu enviaste para dentro das nossas vidas. Esclando que isso não é verdade, que nós não merecemos e que nós somos sim muitas vezes culpadas. Mas neste momento colocamos tudo isso diante do teu altar, o altar da graça, o teu reino. Nós queremos, Senhor, diante desse altar, nos humilhar e pedimos perdão em nome de Jesus. Queremos te dar toda a autoridade para limpar o nosso coração, limpar a nossa mente, o nosso ambiente mental que está distorcido, que está sujo, que está confuso, que tem verdades, cheio de mentiras, padrões. E nós queremos te dar toda a liberdade e autoridade para tu renovar a nossa mente. Que Tu traga, Senhor Deus, uma nova vida para habitar dentro da nossa mente. Novos pensamentos, novos padrões, uma leveza sem culpa. Que Tu possa tirar e remover essa culpa, também que existe muita culpa que não é verdadeira. Nós queremos Te dar total liberdade para Tu tomar, Senhor, a nossa mente e restaurar ela. Em nome de Jesus, em nome do sangue de Cristo que tem poder curar, que é nosso mediador junto ao nosso Senhor Deus, que é vivo, que mora dentro de nós e que recebe o nosso louvor nessa tarde. Nós queremos agradecer, Senhor, porque Tu trouxeste cada alma aqui presente e que Tu vais, Senhor, por fé, transformar a vida de cada uma de nós para a honra e glória do Teu santo nome e que Tu vai trazer essa novidade de vida no lar de toda essa cidade em nome de Jesus. Queremos agradecer novamente por esse local que Tu nos traz, Senhor, com toda a infraestrutura, com, Senhor Deus, todas as necessidades supridas, o Senhor te louvar por isso. Queremos também orar, Senhor, por essa cidade nesse dia, pedindo que Tu guarde todos os Teus filhos, Senhor, dando segurança. Senhor, envia os Teus anjos e acampa, Senhor, os Teus anjos nas escolas, nas maternais, nos hospitais, Senhor e que Tu possa trazer também a cura a todos os enfermos do hospital, consolação para todos os enfermos que estão com dores. Nós queremos, Senhor, abençoar a prefeita dessa cidade e pedir a Tua bênção sobre ela. Oramos por prosperidade nessa cidade, que o governo dessa cidade seja um governo com inspiração no Teu reino, em o um nome... Novo... Te pedimos inspiração também na nossa casa, no nosso lar, para educar os nossos filhos e as nossas filhas, para governarmos, Senhor, o nosso lar, segundo a Tua palavra, que a paz reine no lar de cada uma das irmãs que está aqui e de todos os nossos irmãos, Senhor, em nome de Jesus, oramos de novo, descer por toda a Tua misericórdia e todo o Teu amor derramado sobre as nossas vidas. Amém. Amém, Senhor. Amém, irmãs.